Jurei mentiras e sigo sozinho Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem muito. E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue late. ...ativa. rompi tratados, trai os ritos. Quebrei a lança, lancei no espaço. vencido minha vida, meus mortos meus caminhos tortos meu sangue latido minha alma cativa